É melhor para nós todos e todas que essas pessoas voltem para a sociedade melhor do que entraram no sistema prisional. E o nosso sistema prisional? está proporcionando isso? Então, tem alguma coisa errada que precisa ser discutida com transparência na sociedade. Porque o que nós queremos é um sistema prisional que possa contribuir para a política de segurança pública e para que a gente tenha uma sociedade e uma capacidade de ressocialização, pacificação, a partir de uma política pública que tenha no seu escopo alguma capacidade pedagógica de gerar ressignificação de trajetória para que a gente possa ter ressocialização de fato. A discussão de eficácia, efetividade, eficiência do sistema prisional também é uma discussão que tem que ficar cada vez mais mais pública. A gente quer saber, por exemplo, quais são as taxas de reincidência. Até pra gente calcular a eficiência de uma política pública que tem uma folha de pagamento razoavelmente cara para o Estado. A gente já defendeu diversas vezes aqui categorias como a categoria que atua no sistema penitenciário do DF. A gente defende aqui a valorização salarial, a gente defende que tem a sua dignidade, bem como a gente defende a dignidade da população carcerária. O que nós estamos fazendo aqui hoje, gente, é o óbvio. Nós estamos fiscalizando uma política pública. Porque, às vezes, quando a gente fala em sistema prisional, as pessoas não têm nem expectativa de publicidade, de transparência, diálogo e porque quem sai perdendo é quem tem o seu direito ferido, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem sai perdendo são as familiares, os familiares que também têm seus direitos ofendidos. Mas em terceiro lugar e talvez mais importante, quem sai perdendo é toda a sociedade. Sai todo mundo perdendo. Não tem ninguém ganhando. Quando uma política pública não funciona para ressocializar, não tem ganhadores.